O Roubo da Taça, uma das histórias brasileiras que envolvem futebol e que nós brasileiros adoraríamos esquecer, mas aí vem um filme e lembra a gente como somos idiotas e despreparados para essa vida. Em 83 a Jules Rimet, aquela taça que foi levantada pela Seleção Brasileira de Futebol nas Copas de 58 62, e que veio definitivamente para o Brasil, em 70 foi roubada. Um maluco entrou na CBF e roubou a taça, sim, estava lá, a verdadeira estava em exposição e a réplica estava num cofre. Aí o cara vendeu a taça para um olha a ironia argentino que derreteu a Jules Rimey sabe-se lá o que ele fez com os 4 quilos de ouro. Essa história é verdadeira, essa porra aconteceu. Mesmo. O Roubo da Taça conta toda essa pataquada com humor e entrega um cinema bem feitinho. É bom de ver. A caracterização de época tá ótima e os atores estão divertidos. O Paulo Tifentale manda bem como o malandro carioca, ele não sofre com aqueles estereótipos óbvios de malandro carioca, tipo o Zé Carioca, ele funciona muito bem, ele não é uma caricatura ruim. E o tamanho da bunda da Thaís Araújo? Meu Deus, que bunda enorme que está essa mulher. O problema do filme é que ele perde o ritmo quando deixa a história da Taça de lado e passa a entrar na vida pessoal dos personagens. Mas isso não atrapalha. Vale a pena perder o seu tempo com o roubo da taça? Ó, oh, vale pela curiosidade de conhecer ou de se lembrar de uma história esquecida do cotidiano brasileiro. Como diversão é bonzinho.